Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 4, Resguardando-se de Sentimentos Ruins. O hoje está no Evangelho de Mateus capítulo 5 e versículo 22. E está escrito assim, eu porém vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Verdade prática, a cólera... A cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 26. E a nossa lição ainda tem alguns objetivos. Primeiro, expor que o Evangelho não é antinomista. Segundo, pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. E terceiro, correlacionar o ato de ofertar com a desavença. Comigo mais uma vez, professor Joás, já chegamos na quarta lição, estamos estudando um trimestre sobre os valores do reino de Deus, o sermão do monte, o sermão da montanha. As três primeiras lições, professor, nós fizemos aí um panorama, né? o caráter do sermão do monte, depois falamos o sal da terra e a luz do mundo, na lição da semana passada, Jesus é, o discípulo e a lei, e hoje nós estamos falando sobre esses sentimentos que de vez em quando fica permeando os nossos corações. Quando eu estou falando nós, porque todo ser humano passa por isso. É, a gente, a gente é, é, muito facilmente né, responde a uma ofensa com outra ofensa. Né? Uhum. É, então, é, qualquer coisa que, que nos deixe ofendidos já tem uma resposta imediata né, emocional e de ofensa, às vezes, de proporção ainda maior. Né, e isso pode virar uma, uma bola de neve e não ter mais é, como consertar. Né? Mas Jesus ele, ele traz esse ensinamento que no reino dos céus não, não é assim. Uhum. É porque, é, embora, embora a Bíblia fale que o próprio Deus se ira, né, é, Jesus se irou também, é, e ele, ele não está ensinando que você não deve se irar de forma nenhuma. Você não deve se irar por qualquer motivo. Né? É, então, a, a, se a ira for justa, né, a ira justa é aquela ira de Deus que se opõe ao pecado. Né? É, a ira de Deus sempre faz oposição ao pecado, sempre faz oposição ao mal. Né? Isso é uma ira justa. É, a gente... Pode cirar, mas não pecar Está escrito isso também uhum. né? Então é, o ensinamento de Jesus é bem prático um né? Sermão do Monte Professor, e quando eu falei que todos nós enfrentamos Essas adversidades não, a, a nossa mente é um campo de batalha E a gente é, é provado e tentado né? é Exatamente esses quesitos Uns com, uns com os outros né? é, é a convivência e no meio do caminho, na, na caminhada desse caminho Pode haver algumas desavenças, alguns contratempos O problema é o que se fazer quando surgir isso aí Então o ensinamento, do Sermão do Monte Vem exatamente para conter qualquer problema A partir dessa, dessa, dessa discussão né? E a gente precisa entender isso é, Jesus ele corrige não só é, é, como, como devem ser nossas ações E né? é, ele... Ele coloca um parâmetro aí de correção Mas também nossas reações né? E agora uhum. a partir de aí, desse ponto aí que nós entramos hoje Ele vai falar dessas reações né? uhum. E assim, talvez seja mais importante Como nós reagimos às coisas Do que como nós agimos mesmo Talvez uhum. né, essa relação de importância Talvez seja maior a resposta que nós damos Aos estímulos do que as nossas próprias atitudes mesmo é, e é bom lembrar que a gente é muito observado por isso, né? E a força da reação é bem maior do que a da ação. Isso aí a gente é, já sabe disso há muito tempo, né? Que a, a força da reação ela vem numa proporção muito maior do que a da ação. Então a forma que nós reagimos vai impactar muito mais do que a forma que nós agimos. É, isso é, é fato. Física, né? É. Vamos lá, professor. Introdução. Nessa lição aprenderemos com o Mestre Divino que o evangelho não é antinomista, ou seja, a partir da explicação desse conceito, que a cólera é antessala do homicídio, e que para devotar nossa vida a Deus, precisamos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta, em alta conta o valor da pessoa humana, e por isso a sessão bíblica de Mateus 5, 21 a 26, será objeto de nosso estudo. Bom, professor, nós já começamos aqui na, na nossa lição Que nós precisamos entender que essa, essa, essa, essa relação é necessária Nós falamos muito de Deus, falamos que o Senhor é o nosso pastor O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Mas a nossa relação aqui entre é, eu e você é próxima Nós estamos aqui, é o nosso dia a dia Então a gente precisa entender como viver nesse nesse contexto de ser humano, onde os nervos estão aflorados, onde as situações são diversas, e a palavra de Deus vem pautar isso aí. É bom a gente a, a introdução vem falar basicamente isso aí, né? Essa paz que há no meio no meio cristão, né? Essa paz acaba sendo um termômetro de como anda nosso cristianismo. É, é, quanto mais próximo um grupo estiver de Cristo, mais paz ele terá. né Paz até dentro do grupo. Uhum. Então, é, nós temos paz um com o outro, isso é o sinal de que nós estamos seguindo Jesus de perto. Uhum. Né? Quando essa paz começa a ser arranhada de alguma forma, né, é sinal que nós não estamos tão perto assim, precisamos nos achegar mais a Ele. né uhum. é, então Porque é perto dEle que aquelas... Aquele, aquele caráter do reino que a gente chama de uhum. bem-aventuranças né, são, são efetivos é né, perto dele, perto dele nós somos humildes, perto dele nós somos pacificadores né, mansos, é, contritos uhum. é, então o homem mais valente que você conhece quando ele se aproxima de Cristo ele vai chorar né? é, porque quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente reflete aquele caráter do reino Uhum. Né, que ele descreve nas bem-aventuranças Muito bom Professor, outra coisa que a gente precisa entender Que esses conflitos vão surgir Isso é claro. muito normal é entre humana, os seres humanos né? né? Isso aí a gente vê lá desde os gêneros Nos primeiros homens Nas primeiras pessoas que habitaram a Terra A gente, a gente sabe que isso aí é coisa natural do ser humano Agora, volta a falar desde o início Falamos isso aqui O interessante é o que fazer Quando esses conflitos surgirem a que lado nós vamos, para que lado nós vamos caminhar? Nós nos aproximamos de Cristo ou vamos querer agir com a nossa própria natureza? É exatamente aqui que entra essa palavra de Jesus no Sermão do Monte para parametrizar essas questões, para pôr um limite. É, ele vem para sarar nossas relações. Né? Exatamente. Então é, exatamente. o segredo é se aproximar dele. Quanto mais perto, mais sarado. Muito bom. É. Bom professor, no capítulo 1, agora nós vamos estudar que o evangelho não é antinomista E já é a terceira vez que nós citamos essa, essa palavra aqui Falamos aqui na introdução, é, falamos também essa palavra bem no início aqui que Desses sentimentos ruins e agora nós falamos aqui também na, na, na, nos objetivos, né? Terceira vez que nós usamos essa mesma palavra. O que, que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição. Constituída do grego, quer dizer duas palavras, né? anti, quer dizer contra, e nomos, quer dizer lei. Diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus e que, por isso, ela deve ser rejeitada. É é, nós já falamos isso aqui sobre essa lei também, né? Que a lei moral prevalece, a lei cerimonial foi restrita a Israel, a lei civil tem muita coisa que, que é aplicada ainda hoje, mas quando se fala da lei moral, professor, isso aí é inviolável, né? Esse, esse ensino é, não é mais tão, tão comum, mas é, você percebe ele em alguns ambientes cristãos. Uhum. É, que é, a lei, a lei não é que a lei veio de Deus, né? A lei... É, lei de Moisés, até porque foi Moisés que, né, que trouxe isso. Então, é, eles defendem essa ideia de que é, a lei é de Moisés exclusivamente, né, então é coisa de homem, então não deve ser guardado com tanta seriedade. E Jesus é, é, ele ensina que é o contrário disso. Paulo e os outros apóstolos concordam com, com o ensino de Jesus e replicam. Né? Uhum. É, a lei, ela, ela tem o um, seu valor né? e ela serviu de, de, de guia, de condutor até Cristo vir. Uhum. Né? Isso é claro no, no Evangelho, no Novo Testamento. E Ser antinomista né? é ser antibíblico, porque... É, a antiga aliança é Bíblia, uhum. né? o Antigo Testamento é Bíblia. A gente sempre bate nessa tecla aqui. Né? A gente precisa da Bíblia toda. Uhum. É, ler só o Novo Testamento, é, por, por mais é, útil que seja, gratificante e abençoador que seja, né? se, eu tenho a, se eu tenho disponível o Antigo e o Novo, eu ficar só com o novo é um equívoco, né? porque eu não vou entender como eu precisa se eu não tiver o antigo. Né? Eu preciso da sombra também né? para compreender algumas coisas. Uhum. Né? Então, é, o Antigo Testamento é palavra de Deus. Né? Então, a lei, a lei é a lei de Deus, não é a lei de Moisés. Né? Professor, nós já fizemos uma relação uma correlação entre lei e graça na lição passada. Mas o próximo tópico agora vai falar da lei e o evangelho, a lei e a graça, nós podemos falar assim. Eu vou ler e vou fazer um comentário e a gente vai traçar um, um, uma linha sobre isso aí. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5, 21, vemos claramente isso. A expressão, ouviste o que foi dito aos antigos, aponta para uma retrospectiva de ponto de vista ou de um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus Nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei E revelou a real intenção de Deus presente nela Atende para o mandamento Não matarás Então a gente vê aqui em Êxodo 23 né? E aí deu um ensinamento e falou sobre isso Bom professor Quando a gente fala dessa relação lei e graça A lei ela teve o seu tempo Ela teve início, meio e fim Quando eu estou falando da lei Em relação ao período, a duração dela Estou falando a lei cerimonial, a lei civil, até mesmo, eu não vou falar da lei moral, mas a lei, ela teve um período em que ela foi necessária, até o cumprimento dela, se tornar tudo em Cristo. Mas Cristo não invalidou a lei. Eu não estou falando assim, ah, a lei hoje está tá prevalecendo, ou a lei deixou de não, isso eu estou dizendo que Cristo veio cumprir a lei. Ele foi o único que cumpriu a lei. Sim. E com ele ele inaugurou a graça E a graça nos dá condição De observar esses, esses detalhes Aqui da própria lei é, Ele mesmo tinha autoridade até para revogar Mas uhum. ele não fez Ele disse que não faria E não veio para isso exatamente Não né? vim revogar, mas cumprir é, Cumprir é, é trazer a plenitude uhum. é, Então é, a, lei, a lei tem a sua importância Mas a gente precisa entender né, é, Que o evangelho ele é, foi, foi entregue para nós para explicar a lei. Né? Uhum. É, e assim, um faz parte do outro. Né? Um está ligado ao outro, a gente precisa dos dois para compreender a mensagem. E quando Jesus faz esse contraste aqui, né? ouviste o que foi dito, ele, ele está trazendo a autoridade da lei à tona. Vocês ouviram o que foi dito. Aí aqui, nesse caso aqui, ele cita o sexto mandamento. Né? Uhum. É, então, é, é a lei né, sendo trazida à tona. E aí o contraste que ele faz não é, é invalidando aquilo que foi dito, não é, é desconstruindo aquilo que foi dito, não. É explicando. Uhum. Né? O contraste está na explicação. Os líderes religiosos daquela época interpretavam de uma maneira, explicavam uhum. de uma maneira, que geralmente não condizia com o sentido real do que Deus estava comunicando. Uhum. Aí é por isso que Jesus faz esse contraste. Eu, porém, vos digo. Né? Uhum. É, até ele, ele evoca a lei, mas ele fala que foi dito pelos antigos, né? foi dito aos antigos ou pelos antigos. Então aí ele, é aí que está o contraste. Né, ensinaram para vocês de um jeito, eu agora vou ensinar o jeito correto né? uhum. a interpretação correta não é, não é a lei que estava é, equivocada né? a interpretação que fizeram da lei estava equivocada né? em, em muitos sentidos nem sempre, né? mas em muitos sentidos uhum. aí Jesus vai esclarecendo com o seu ensino eu posso até fazer uma correlação de aí hoje quando a gente Aplica essa palavra que você acabou de falar na interpretação da lei ao direito hoje. Pois é. É, tem alguém que no pega. No Brasil, isso é bem ilustrativo. É bem ilustrativo e é bem comum, né? Infelizmente. Bem comum. Alguém pega uma brecha da lei e justifica para, vamos falar assim, para acobertar um erro é. ou para justificar um erro. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo aí dia após dia. Com o Evangelho não é assim, professor. É o tópico é do terceiro aí, é, que fala do, sobre o legalismo versus o antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis, como elementos determinantes para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo, e a gente vê isso em Filipenses 3, 3 e 4, e o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. E tem algumas citações, Romanos 1, 7, 1 Pedro 1, 15 e 16, e por aí vai. Bom, professor, é, todos os dois extremos é perigoso, e, e não está certo. Ah, o exagero no cumprimento não vai dar certo, aquela... Você tem que observar, você tem que fazer isso. Não está certo. Mas também afrouxar. Não está certo. É, o, o, o Evangelho não é antinomista. Ou seja, ele, o Evangelho ele tem regra. Ele tem limite. Tem lei. Tem lei. lei é. né? e, só que não é um legalismo. É. é. Porque no Evangelho você não se apega à letra da lei. Uhum. É. Alguém que nunca. Esfaqueou alguém até a morte né? é, não, pode, pode nunca ter feito isso E não estar kits né, com a lei uhum. né? que Ele pode ter Ferido, quebrado, machucado Rasgado alguém de outra maneira uhum. Que não matando né? é, Então Jesus vai trazer esse sentido aí uhum. é, Então é Lohatzah é, Que é o sexto mandamento lá Não matar. Tarais, é, a, a, se você pegar a raiz da palavra é, é, a raiz traz esse sentido de rasgar no meio de quebrar, de machucar né, e de matar também uhum. é, Jesus traz todo esse sentido à tona. Uhum. então se eu mirar né, se eu proferir algum insulto é, no meu coração eu estou querendo rasgar no meio Estou uhum. querendo matar <risos> No meu coração Então é, o espírito da lei é esse né? é, Não é para ter isso aqui dentro é, Então é, ele está dizendo que se tiver Aí eu já sou réu de juízo uhum. Olha né, como é que é mais estreito né? É professor, e tem um detalhe Que a palavra de Deus é apta né Hebreus 4,12, Para discernir os pensamentos do coração O que é está que lá dentro do homem Pois é é apta, Vai até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas Então assim, tem gente que não está parando para pensar nisso Não é simplesmente dar um tiro, ou dar uma facada Ou cortar o pescoço de alguém Mas uma palavra mal falada que deixa o irmão chateado Isso é. é muito perigoso E a gente, a gente tem, na nossa correria, né, dos nossos tempos A gente tem esquecido um pouco disso né? A gente não se dá conta é, da gravidade dos nossos pecados E a uhum. gente vive como se os pecados não existissem A gente é um pouco é, antinomista, às vezes, na prática uhum. Às vezes, não no discurso, mas na prática uhum. tipo, Eu tenho uma lei, eu devo seguir né, uma conduta moral Que foi ensinada por Jesus, uma conduta ética Mas, na prática, eu conheço essa, essa conduta eu conheço esse código Ele está dentro de mim mas da hora que eu tenho a oportunidade de praticá-lo, eu não faço. Né? Uhum. Eu faço acordos e não cumpro, eu faço compras e não pago, uhum. é, eu dirijo como se não tivesse mais ninguém no trânsito, só eu. Uhum. Né? É, e aí, caratinga também é bem ilustrativo. Muito. Nesse sentido. É, é, em caratinga é fácil perceber se o sujeito é crente mesmo ou não. Né? Fique na carona dele por... Uns 10 minutos você percebe, porque para dirigir aqui tem que ser, tem que ser crente. Né? É um desafio. É, mas eu acredito na salvação desses camaradas. Até, do, <risos> até dos, dos motociclistas eu acredito que tem, tem perdão, tem salvação. Verdade. É, é, Jesus é bom. Mas às vezes a gente é antinomista na prática. Né? Uhum. É, a gente tem a lei, mas não, não segue e vive como se ela não existisse. É, isso é, é antinomismo do mesmo jeito Professor, nós vamos falar muito disso aí no segundo bloco é, Principalmente no ponto, no capítulo terceiro aí, A oferta do altar e a desavença Nós vamos falar muito disso Dá uma seguradinha aí Nós vamos para um breve intervalo E voltamos já já com o segundo bloco Dessa lição maravilhosa Que estamos estudando sobre os valores do reino de Deus Não saia daí que voltamos já já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 Estamos de volta com o seu ADK TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Professor, nós encerramos eh, os, o bloco anterior, o primeiro bloco, falando que, eh, de algumas desavenças que muitas vezes a gente sabe da lei e não cumpre. Né? E a gente precisa de vez em quando, professor, dar uma repensada em alguns conceitos nossos. E eu sempre falo isso, que quem convive comigo sabe o tanto que eu falho. Né? E, e a gente falha mesmo. A gente fala alguma coisa e não cumpre. Outra hora a gente é, os compromissos são demais, a gente não consegue atender a demanda E de vez em quando a gente precisa ouvir uma palavra dessa, uma palavra dura assim Para a gente repensar na nossa vida cristã E é aquilo que você falou em estudos recentes agora Que as pessoas estão nos lendo Então a, a, a minha vida é uma carta, a nossa vida é uma carta Então se eu falo alguma coisa que não condiz com o que eu... Se eu, se eu vivo... Uma vida diferente daquela que eu falo, daquela que eu prego é, Como está a imagem de Cristo na minha vida? O que as pessoas veem de Jesus na minha vida? Isso é muito sério, a gente precisa pensar sobre isso e mudar o que for preciso mudar O Paulo, o Paulo falou algo nesse sentido, né? que ele era uma carta lida uhum. por todos né? E era uma carta sobre Cristo, uhum. sobre quem Cristo é né? Então você imagina, né? Se, se a gente aplica a ideia de Paulo a nós, né? Se eu uhum. sou uma carta de Cristo, o que é que eles andam lendo a respeito dele, né? Uh, então, a gente... Isso deve nos tirar o sono, né? Isso deve uh, nos deixar em estado de alerta 24 horas, né? Uhum. Porque uh, não é a minha reputação que está em jogo, é a reputação de Cristo. Uhum. Ele nos chamou de embaixadores algumas vezes, uhum. né? Ele nos chamou de, de seus representantes legais algumas vezes. Então a gente a gente tem uma uma tarefa que não é muito simples, né? Que é representar ele. É, então é, hoje tem a gente é o é, alguns especialistas nisso, né? De leitura da linguagem corporal. Uhum. <risos> tem pessoas que são capazes de de ler. A, a gente, pelos gestos que a gente faz né? Tem pessoas que são capazes de ler Pelas expressões corporais Pelas expressões faciais ainda uhum. Coisa mais detalhista ainda é, E assim, tem pessoas à nossa volta assim né, Nos observando cada gesto Cada detalhe, cada atitude uhum. Cada reação Nossa, né, para deixa eu ver Se tem Cristo ali mesmo né? Isso não é paranoia tem pessoas nos observando com sede, com fome de encontrar Cristo. Né? E elas precisam ver Cristo em nós. É, e assim, é, que Cristo está sendo apresentado, né? há uma pergunta que deve ser constante né, para nós. As pessoas devem ver Cristo em nós. Né? A gente precisa ter essa noção. É, a gente tem convivido, convivido, aí, professor, com um grupo que, acho que por uma questão de ética a gente não precisa nem citar, mas essa leitura é muito real, né? é muito real, as pessoas, o tanto que as pessoas nos observam E quando elas ganham confiança, aí sim elas se abrem e falam e pedem ajuda uhum. Então assim, é uma prática que a igreja precisa atentar é, Eu falo isso por mim mesmo, tá? Vamos lá professor, a cólera é o primeiro ato para o homicídio, é o tópico aí 2 da nossa lição, o segundo capítulo, e está dividido em três tópicos, Jesus e o sexto mandamento, a cólera no contexto bíblico e o valor da pessoa humana. Jesus não anulou o sexto mandamento do decálogo, contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Professor, você já falou muito sobre isso aqui no, no bloco anterior, mas não é só no sentido de dar uma facada, ou dar um tiro, ou cortar o pescoço, sei lá o que, que é. Não é o, o, a morte física, mas quando eu contribuo para uma morte espiritual, ou para uma, vamos falar assim, uma separação, uma rachadura na vida do irmão, isso também é considerado como um homicídio, a cólera está aí, e eu vou ser réu de juízo se isso acontecer comigo. É. Se, se, se alguém enxergar esse Cristo violento né, em mim, né, já que eu sou representante dele, né, é, aí a gente precisa, por isso que a gente bateu nessa tecla aí, que precisa ter essa constância aí né, de observar a lei de Cristo. Né, uhum. Porque... É, porque se eu, se eu faço negócios com ímpios, né, eu tenho um comércio, seja lá qual for, eu faço negócios com ímpios, é, e no meu fazer negócios, é, eu ajo como se não houvesse a lei de Cristo, como se não conhecesse a palavra de Cristo, como se, como se certas atitudes não fossem pecaminosas. Né? Não, uma coisa é a minha religião, outra coisa são os meus negócios. Não existe isso. Né? É, a gente é quem a gente é. E se a gente tem um encontro real com Cristo, quem a gente é é mudado. E é mudado radical, radicalmente. Jesus falou para Nicodemos. Né? Uhum. É nascer de novo. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Né? É, e aí, nesse sentido aqui, o sexto mandamento, coisa que a gente já falou. Né? Uhum. É, aqui traz o, o, a palavra grega, aí né? orguiso. É, para Ira é, é o mesmo sentido do que a gente falou lá no Antigo Testamento né? a, o Decálogo que são as dez palavras né é, algo mais profundo que dez mandamentos né dez palavras essas são as dez palavras que quem diz Deus diz né? essas dez palavras e a sexta palavra aí é essa né não matarás né a raiz lá ratzá né é, não é tirtzar de assassinato, uhum. é ratzar de rasgar ao meio, de quebrar, de matar, né, de desconstruir. Uhum. É, então, mesmo é, em vida, né? Esse é o sentido. Jesus uhum. não está anulando o que foi dito. Jesus está trazendo o sentido real. Né? Ele está explicando o que realmente foi dito. É, e, e aí o ensino fica bem claro, né? Professor, boa, boa observação que você fez aí Quando a gente fala assim, do. vou, vou dar um exemplo claro disso aqui é, Eu falei recente agora sobre Hebreus aqui no estudo, na pregação Não me lembro se, se foi no estudo da pregação Mas por exemplo, o escritor, os primeiros cristãos que receberam a carta Eles tinham, eles sabiam quem era o autor primeiro né? E segundo, eles estavam bem próximos ali de falar assim Bom, professor, você escreve um livro, você escreveu um livro recente agora se eu tenho alguma dúvida ao ler o seu livro, eu vou falar assim, Bom, Joás, eu não entendi isso aqui, o que você quis dizer nesse livro? Eu estou pertinho de você. Quando Moisés recebe essa lei, o povo tinha uma noção clara do que era. Não tinha? O povo tinha uma noção clara. O que, que Deus estava querendo dizer, o que, que Deus estava falando para o povo. E com o tempo você percebe que isso foi se deteriorando? Sim. É, Jesus está numa época que isso já tinha deteriorado demais, né? É, esses grupos que a gente falou anteriormente, os escribas, os fariseus, né? eles foram é, dando suas próprias interpretações e às vezes foram fugindo do sentido primário, né? E em alguns em alguns casos fugiram tanto que o, o o sentido foi pervertido num nível de, de, de antagonismo. Né? É, o que significa, significava uma coisa, agora significa o contrário daquilo mesmo. Né? E criaram as suas próprias regrinhas, né? que é chamado de as cercas da Torá, né? as cercas da lei. Uhum. Eles foram criando regrinhas para. porque para eles importava a letra. Então, é, se eu nunca matei, eu estou bem. Né, com a letra, porque a letra diz mesmo não matar. Né? Então, eles olhavam nesse sentido é, é, jurídico, social, apenas uhum. né, e esqueceram que a, a, a lei ela tem um espírito também. Uhum. Né? É, ela tem um sentido primário. E, e aí, é, eles criaram as, as cercas justamente para isso, para... Para ter certeza de que estão cumprindo a letra. Uhum. Né? E aí está bem com Deus. Né? Nós uhum. estamos bem com Deus porque nós seguimos a lei. Né? E Jesus condenou eles por essa atitude diversas vezes. Né? É, vocês examinam, examinam é, e cuidam que a vida eterna está aí, mas vocês não entenderam nada. Né? Isso tudo aí está falando de mim. E vocês, eu estou aqui diante de vocês e vocês. Não percebe né? Então é, ele condena Essa atitude deles, não é a letra Somente a letra que importa uhum. né? A letra é importante Mas tem mais coisas. A profundidade um disso aí é, Eu teci esse comentário exatamente para falar Da cólera no contexto bíblico e do valor da pessoa humana é, E outra coisa professor Os doutores da lei Na época aí Eu gosto do, do monge executivo que ele trata é, Ele fala essa frase assim quando os escribas eram chamados, quando os advogados eram chamados de escribas, porque eram os doutores da lei. Então é bom a gente fazer essa interpretação também. É, a minha preocupação é o seguinte, professor: será que hoje nós não estamos equivocados com relação ao Evangelho? Muitas práticas nossas hoje nesse neopentecostalismo, de deixar de lado o que Jesus falou e colocar o nosso coração, a nossa regra pois em é. atividade, isso faz a gente preocupar. Nós criamos as nossas regrinhas, nos apegamos a elas e deixamos a autoridade do que Cristo mesmo falou de lado, né? Infelizmente. Expõe a gente para pensar, hein? Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. A ira é uma emoção humana, por isso na Bíblia vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra os desrespeitos, à palavra de Deus. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. E ainda, só e fechando isso aqui. Em Mateus 5, 21 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que para quem manifestasse esses tipos de comportamento, o fim era se tornar réu do sinédrio, e receber a condenação para o fogo do inferno Do grego Geena, respectivamente Professor, uhum. para quem fala que a graça é mais fácil que a lei é. Jesus fala aí nessa passagem de pelo menos três níveis de julgamento né? uhum. Tem um tribunal local Tem um tribunal social mais amplo uhum. né? E tem um tribunal eterno né? e, e aí... É, essas, esses três níveis né, estão, é, ele coloca também esses três níveis de ofensa. Né, e as ofensas aí, esses, essas duas palavrinhas aí são é, o pior tipo de ofensa que existia naquela época. Né? É, é como é, raca, é como a gente chamar alguém hoje de cabeça oca. <risos> Seu cabeça oca e tá, tal. É, para nós não parece uma ofensa tão. Parece até engraçadinho, né? não sei coisas do português, né? mas é uma ofensa gravíssima. Né? Dizer que um ser criado à imagem de Deus, né? é um ser que o salmista diz que é joia da criação, né? um ser que tem é, é, esse valor intrínseco né? de ser algo precioso, único na criação, né? não tem. É, o que ele é não tem outro igual. Né? E cada ser humano é assim, cada ser humano. Dependente de, de qualquer situação, de cor, de raça, de tribo é, de etnia, qualquer situação, cada ser humano tem esse valor intrínsego, tem a imagem de Deus nele. Aí eu digo para ele que na cabeça dele não tem nada. Né? O que ele tem de mais precioso, que é a capacidade de produzir pensamento capacidade de, de criar ideias, né? é, de deliberar, né? de fazer escolhas, uhum. é, eu digo que tudo isso não está nessa pessoa, né? cabeça oca. É, não, tem, não tem um cérebro funcionando ali dentro, né? criando ideias. Então é uma ofensa gravíssima, né? porque desconstrói todo o valor que Deus colocou naquela pessoa. Eu estou indo contra uma obra de Deus, né? estou indo contra Eu a criação de Deus. Estou ofendendo, estou ofendendo próprio Deus. aquele que o criou. Né? Então, é uma ofensa desse nível é inaceitável. Jesus deixa isso bem claro. Né? A, a, o tribunal aí nem é local. Já é divino. É fogo do inferno. Então, é, é um tribunal eterno. É uma ofensa desse nível é, merece um julgamento eterno. Porque bom professor, a ofensa não é para a pessoa, a ofensa é para o Criador da pessoa Bom, aí já deixa uma ação secundária para uma ação primária Aí está mexendo com o próprio Deus é, Isso faz a gente pensar muito, tá professor? Ainda mais alguns julgamentos precipitados que a gente ouve por aí afora é, Ah, eu não acredito na autoridade de Deus eu não, não foi Deus que pôs, não foi Deus que fez Muito cuidado com isso, não cabe a nós esse tipo de julgamento isso é muito perigoso. Professor, nosso tempo está quase fechando ali, mas a gente precisa falar desse tópico terceiro aqui, que é muito importante, a oferta do altar e a desavença. É, talvez não dê tempo da gente ler esses dois tópicos aqui, mas deixa eu resumir aqui. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com o um coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão, é cair na mentira. Para o judeu ofertar, era um mato sagrado, e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não reconciliar com o irmão. E o último tópico aqui, os versículos 26 e 25 e 26 de Mateus 5, tem relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração Os 25 e 26 dizem respeito ao processo legal Ambos porém procuram advertir os discípulos Quanto ao problema da desavença entre irmãos Nos versículos 25 e 26 nosso Senhor enfatiza Que é preciso buscar uma solução Para a desavença entre irmãos fora do tribunal E a gente convive com, com essas questões judiciais E qualquer juiz em sua boa e santa consciência Vai falar que o consenso, né, a harmonia, um acordo é melhor do que qualquer processo Então é exatamente isso que Jesus falou ó, Antes de ir ao tribunal, resolva vocês Sim. Vai o irmão, conserta com ele, resolve o que precisa resolver E pronto, evita o tribunal Porque se eu não fizesse com meu irmão, eu não posso nem ofertar é. Nós estamos aqui no, no, no capítulo 5, né, no começo do Sermão uhum. do Monte Partindo para o meio, né? No capítulo 6 Jesus vai aprofundar isso né? uhum. a questão das relações humanas né? Da comunhão é, Mas aqui ele já começa uma introdução ao assunto né? Nós somos gregários Nós somos feitos assim Dependentes uns dos outros uhum. Ninguém conquista, alcança, faz nada sozinho uhum. Impossível né? é, Impossível mesmo né? É impossível E, e, e assim... Na comunidade cristã, isso, isso é mais do que regra. Né? Eu, não, eu não tenho acesso a Deus se eu for individualista. Né? E numa sociedade como a nossa, né? é, a sociedade da, da era VIP, né? é, todo mundo querendo ser tratado sozinho né? como o único ser do universo, a pessoa mais importante, very important people a pessoa mais importante do mundo né eu quero um tratamento exclusivo né porque eu quero ser tratado como se todo todos aqui estivessem aqui para mim né? essa esse é, é a ideia do vip né? então é, falar de, de comunhão de comunidade de compartilhamento né numa sociedade assim é um tanto paradoxal até um tanto complexo né uhum. mas Jesus já fazia isso lá na, na época lá e ele diz que a igreja deve funcionar assim. Eu não acesso a Deus se eu não tiver comunhão com o com Gilberto. Uhum. Né? É o meu pastor, mas nós somos amigos a gente pode falar assim. Né? É, quando eu não tiver mais comunhão com o Senhor, como amigo, né? eu não posso orar, eu não posso adorar, eu não posso cultuar. Uhum. É. é bloqueado. Meu Deus do céu, que, que coisa que devia tirar assim o nosso sono. Uhum. Né? É... Porque Jesus está falando aqui no verso 23, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí lembrares do teu irmão que ele tem algo contra ti, deixa a oferta. Jesus está falando isso num contexto onde a oferta é o culto. Uhum. O culto na época era como? Era isso aqui: trazia a oferta, degolava o bichinho. Né? Esse é o culto. Tá falando de Ian, não. Tá? Jesus está falando que não tem culto se uhum. não tiver paz entre nós. Uhum. Não tem culto. Então, eu não, se, eu, se não tem paz entre nós e eu estou num ambiente de culto, é, eu estou deslocado, eu estou um peixe fora d'água, eu não deveria estar ali. Jesus fala para não estar ali. Né? Vai lá, conserta, aí depois vem para o culto. Né? Esse é o sentido do que Jesus está falando aqui. Uhum. Né? É, e não é a primeira vez que Jesus usa essa, essa, essa terminologia de lembrar do irmão. Uhum. Sempre que eu estou diante de Deus, eu devo lembrar do irmão, né? No culto, na oração, eu vou falar com Deus. Aí Marcos fala que, Marcos usa até um, um pouco de sentido oposto a, a, a uhum. esse aqui que Jesus uhum. fala, né? É, é Jesus falando, mas Marcos narra um outro sentido. Alguém vai orar, né? E lembra que ofendeu, né? lembra, que, que, lembra da ofensa do outro. Aí ele, antes de perdoar, ele não pode orar, porque Deus não vai ouvir. Né? E Jesus aqui está falando de culto. Né? É, lembra que o irmão tem algo contra mim? Aí não foi ele que me ofendeu, eu que ofendi ele. Então, sem ir lá e, e pedir perdão para ele, consertar a situação, eu não posso cultuar. Então eu não posso orar, eu não posso cultuar Eu não tenho acesso a Deus Se a gente não tiver comunhão né? Se a gente não tiver bem um com o outro A gente se diz cristão, mas não está bem um com o outro Então, que cristianismo é esse? É muito sério isso aí, professor Nosso tempo findou Mas deixa eu só fazer uma, uma ligeira observação Porque muitas vezes a gente fala de oferta É como se fosse assim ah, Eu vou lá e dou um dinheiro e resolve Não é isso que Jesus está falando Jesus está falando do culto da época a pessoa pegava o animal, levava, o culto, não está falando de dinheiro isso. É bom a gente fazer essa observação, porque senão a gente pensa assim Então eu posso participar só na hora da oferta que eu não posso E não é isso, Jesus não está falando da oferta, dinheiro, valor monetário Está falando do culto que eu ofereço para Deus, isso é muito importante Ou seja, do início ao fim, se eu tiver alguma coisa que o meu irmão Deixa ali, vai lá e conserta, depois volta e vai oferecer seu culto ao Senhor É Muito, sério, muito bom, né? professor, obrigado pela contribuição de hoje, tá? mais uma vez é Deus te abençoe Chegamos ao final da nossa lição, queremos te agradecer pela companhia, voltaremos na semana que vem, se Deus nos permitir, com a lição de número 5. Deus te abençoe e até lá, forte abraço.